E aí galera, estou editando um vídeo aqui para vocês, ó, um review aqui, um test drive na verdade da xrc 190 porque na verdade minha namorada cansou da uh, da PCX, machucava muito a coluna dela, a suspensão é muito ruim, e a moto é da família, então o irmão dela também usa a moto. Também um o cara grandão, ele tem 1,80m, então pra ele a PSX é um pouco pequena. Então, agora esses dias eles estão fazendo um teste de uma moto 3 por dois sentidos: pelo sentido de ser alta e pelo sentido de ser melhor pra coluna, né? Porque a PSX machuca bastante a coluna. Então, estão a PSX está vendo, e aí com esse valor, estão vendo se dão de entrada numa moto zero ou se comprou uma de segunda trailer, né? Então, esse vídeo aqui. Em especial, foi lá na concessionária, né, tinha moto de teste de ride, e aí ela fez um teste da desimpressão dela para leigos né, ela não entende muita coisa de mecânica, mas ela falou que ela tá sentindo na hora de, de andar com essa moto em especial, né, então eu espero que vocês gostem, é... não tem nada de técnico no... do review, é mais a sensação mesmo de andar na moto, e, e eu espero que vocês gostem, beleza? Um Deus. Tá bem <risos> Meu Deus <risos> Bom, nunca tinha andado na XRE Ela é... É. Ela é grandona ah, Pra quem é baixinho não recomendo Como é o caso do meu padrinho Ele teve que rebaixar uma Ele teve que baixar mais Uma estilo custom Vou parar aqui. Parar junto deles aqui Já tá o retrovisor, né? Ajeitei direito Mas tá bom O retrovisor da direita é mais ampliado Ela é ótima E ela é muito confortável Não sei se o áudio vai sair bacana Porque a viseira tá aberta Mas essa eu prefiro a viseira aberta porque Ela é... Ela protege do sol Tem a película, né? Vou deixar o carrinho passar Vamos lá <risos> Ela é diferentona aqui, tá vendo? Tem um vácuo, um buraco aqui Ela... Eu tô me sentindo muito confortável muito confortável A postura dela é ótima Deixa eu ver se eu coloco o no nome neutro aqui Que demora um pouquinho esse sinal É isso aí Não sei mais o que falar sobre <risos> XR É, abri. Então Bora pegar Uma velocidadezinha aqui com ela Ó oh, Muito show De amortecedor Porque na verdade a gente O objetivo da, da compra né, De uma moto maior é a postura, é a coluna que a gente tem a PCX. A gente tem a PCX, ela é muito baixinha. O meu irmão é grandão. Ela o amortecedor dela não é tão bom aqui. Para as ruas de Belém, né? As ruas de Belém são muito ruins. Tem aqui a é Pedro Miranda é, é boa, mas tem ruas que só Jesus na causa, a coluna vai embora. Vou ficar aqui para aproveitar mais um pouco. Brasília, meu irmão ia gostar muito, A mais que ele é altão, traz do carrinho.